Mais um auge Brasil de hoje. O rodeio de Limeira. Páscoa 2023. Páscoa 2023. Lina na Cocoala e também os quatro anos do Senhor Adolfo esportiva e automobilística tomou conta da pista do autódromo de Piracicaba, a Copa Opala e o Alge Brasil pegou carona. Qual que é a emoção? É muita adrenalina? Fala um pouco pra gente. Ah, é uma válvula de escape que a gente tem para poder tirar tudo do estresse, tudo dia. vida. Quando tem corrida, você assim, já fica ansioso um dia antes, já fica com dor de barriga, sabe? Né? É uma sensação incrível. E você está a 200 km no interlago, aqui não tanto, né? Só de abaixo. A interlago não está 200 km de é coisa de todo mundo. Desde 2010 só acelerando, acelerando veio, vários campeonatos paulistas, com um gol, com fala, O time não consegue isso, começa a impregnar no mundo, não sei. Né? Então é tric e larrantinho, no né? carro de coleção. Você começa e não termina. O então, carro é a mesma coisa, é né? uma coisa é a grande Você fala, ah, não vou andar mais. Você escuta o carro, compra com seis cilindros, não, não anda mais. Está é grande o barulho, de né? E a turma, o pessoal, o ambiente, né? não duasicas. Bacana. Ficou um tempo parado com a pandemia e agora é. então, Imagina a gente sem provas que é pandemia, né? e tudo pandemia. Uma tortura, sabe? tortura em a família, família. a família está lá no hum. escritório isso, e nada de, de diversão, porque só gosto de fazer isso, gosto bola, de jogar bola era só o meu, é solta, hum. né? Além de então, fazer o esporte, é uma, uma profissão é. bem bacana também, né? É, pena que a gente já é velho, né? Não ganha <risos> nada, né? Não ganha nada, é né? só sai, né? Não tem patrocínio, não tem nada, então aí a gente vai na raça, o nosso amor mesmo, É, da é amor mesmo, e por vontade mesmo, né? Mas se hum. ganhasse alguma coisa, era melhor ainda, né? mas Sim. Passou 200, aí não tem mais gente não tá tem nada. Mas eu acho que só a gente está fazendo o que gosta, já é um uhum, grande então, cerveja, é eu um eu tanto, de reserva, é um ganho muito de É melhor eu presidente... gastar R$ 12 1.200, mil, R$ mil, no carro de comida, do que gastar R$ 2,2 mil no remédio de farmácia. Corretamente. Isso aqui é como se fosse assim, um, um remédio para mim. Uma terapia. Uma terapia. Né? Bacana. Marela, oh, muito obrigada pela sua participação e vamos curtir. Grandes atrações e grandes shows passaram por Limeira, no rodeio de Limeira 2023. Confiram as imagens. É que vale a pena, vale a cama, vale o rio é uma das mais especiais da nossa vida gravada pela nossa rainha Marília Mendonça <risos> junto no projeto as patroas com Maíra e Maraíza igualzinho, a gente vai puxar e vocês vão cantar tá bom? Num coração só, numa só voz meu coração fez um fanculo Só onde casa de minha casa quando eu Na parada que me e deixa nada É que a tá Páscoa, ressurreição de Cristo. Uma data muito importante, tanto religiosamente quanto para o comércio. Você vê agora alguns destaques tanto quanto decoração. Verá também as cidades com feira de Páscoa e a cidade mais alemã do Brasil, Pomodoro, em Santa Catarina. Vejam as imagens. aqui na Praça Beira Rio, na Feira Vila das Artes, esse mês a Feira é dedicada a Páscoa. É, ela acontece todo primeiro domingo do mês, das 9 às 14 horas, nesse lugar maravilhoso. Nós, temos, nós produzimos a Cachaça de Reis, fazemos degustação, venha para cá conhecer a nossa Feira de Páscoa, Além da cachaça, temos vários artesanatos autorais, 100% autoral, de primeira qualidade, coisas gostosas para comer, a cerveja artesanal. Hoje nós temos... Uma mega estrutura e uma festa que ficou na memória. Os quatro anos do Senhor Adolfo, sediada na Birgrim, em Nova Dessa, trouxe grandes atrações, como João Paulo e André, Iago Rocha e abrilhantando a festa, Jorge Henrique Rodrigo. Vejam agora as imagens. <música> E o Auge Brasil fica por aqui. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá!